Você já parou para pensar o porquê que você levou uma estrela de um passageiro? Se sim, eu tenho uma boa e uma má notícia, a má notícia eu tenho certeza que você já quer saber, então vamos começar por ela, a má notícia na verdade é praticamente que todos os motoristas passam por si mesmo dilema, voltam para casa e fazem aquela cara de ué, o que eu fiz de errado, e a boa é que se você assistir esse vídeo até até o final eu vou te trazer os 10 principais motivos que fazem um motorista receber uma nota baixa e de quebra te dar as melhores dicas para você não ter mais essa preocupação, pois eu tenho certeza que você fará um ótimo trabalho a partir de agora. E claro, tudo estudado de acordo com várias reclamações que eu vejo aí no Facebook, no Instagram e no WhatsApp para trazer o melhor conteúdo para você E você pode ter certeza que deu um trabalhão danado trazer tudo isso pra você Então me ajude aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada de novo E se você já fez tudo isso, agradeço de coração, você é uma pessoa extraordinária Então, vem comigo! Olha é muito frustrante mesmo chegar em casa após um dia cansativo de trabalho e você notar ali que a sua nota caiu sendo que você sempre manteve um bom atendimento aos seus olhos certo? Eu mesmo já sofri muito com isso. E com o tempo, a gente vai adquirindo experiência em cima de experiência, e com o resultado de tudo isso, eu fiz um compiladão de tudo que pode causar o desconforto do passageiro para que ele venha te avaliar com uma nota baixa. E por incrível que pareça, o principal motivo de todos eles é a falta de educação. Poxa, não custa nada você dar um bom dia, uma boa tarde, um boa noite para o seu passageiro. Perguntar se ele está bem, ser o mais cordial possível. Eu mesmo já relatei uma experiência aqui no canal, na qual eu chamei ali no aplicativo quando eu estava com minha esposa num shopping. Assim que entramos dentro do carro, eu falei bom dia moço. Não me respondeu. E o pior, assim que eu fechei a porta do carro, ele já saiu em disparada, já saiu pela cancela com pressa ali. Meu, foi uma loucura. Eu com minha esposa dentro do carro, eu me senti totalmente inseguro. A minha esposa também estava comentando em voz baixa, falando: Meu, o que está acontecendo com esse motorista? Cruzava farol vermelho e tudo mais, isso que era de dia. Então a gente ficou totalmente preocupado. E ao final da corrida, a gente sim avaliou mal esse motorista. Porque não tem como avaliar um mal atendido com cinco estrelas concorda? Lembre-se você está trabalhando com pessoas e pelo menos um mínimo de educação temos que ter né? O segundo motivo é não perguntar se o passageiro prefere que sigamos o GPS ou sigamos a rota dele parece besta mas este é um dos motivos que os passageiros avaliam mal porque às vezes o GPS manda alguns caminhos que eles não estão habituados a fazer e eles acham que estamos enrolando eles, então sempre pergunte para o passageiro se ele quer que siga o GPS, por mais que o GPS lhe dê caminhos diferentes, você pode ter certeza que você perguntou antes, então você tem um álibi ao seu lado, e se ele vier falar, pô que caminho diferente é esse, aí você fala, bom, eu segui o caminho do GPS que você me pediu para seguir, você pode acompanhar aqui no painel do meu carro. Terceiro motivo, errar a rota sem comunicar o passageiro, parece que não, mas os passageiros estão sempre de olho em tudo que acontece, por mais que pareça que eles estão dormindo ou mexendo no celular, eles sempre estão observando tudo o que você faz, então sempre que você errar a rota, comunique o passageiro, pois assim você demonstra preocupação, o que gera sensibilidade pelo passageiro, que vai entender a situação e não vai te avaliar mal por isso. Quarto motivo, ser grosseiro, bom, eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, afinal Acredito que nem você gosta de ir a algum local, utilizar do serviço e o vendedor ou atendente vir com aquela cara de bunda e te tratar com ignorância. Então seja sensato, pois uma estrela é certeza nesse caso. Quinto motivo, músicas desagradáveis. Uma coisa você pode ter certeza, ninguém gosta de entrar em um ambiente na qual está tocando uma música que não gosta. E no carro não é diferente, nem todo mundo gosta daquilo que você gosta de ouvir. Então se você gosta de ficar escutando aquele sertanejo, aquele forró, aquela música gospel, qualquer tipo de música que você goste muito e você deixa tocando no ambiente do seu carro, você pode ter certeza que isso pode desagradar algum passageiro, como também pode fazer com que eles venham gostar daquilo que você está escutando, mas grande parte das vezes eles não vão gostar e vão te avaliar mal. Então sempre deixe seu rádio em estações neutras, ou de preferência desligado, e pergunte no decorrer da corrida se o seu passageiro quer que você ligue o som, ou se possui alguma estação de preferência, assim você evita de ser mal avaliado pela música que está tocando dentro do seu carro. Sexto motivo, religião, política ou futebol. A minha avó já me dizia, nunca discuta esse tema com ninguém, e isso vale também dentro do carro. Se você por um acaso abordar com seu passageiro um desses temas dentro do carro, você pode ter certeza que será mal avaliado, pois a sua opinião pode ser contrária dele. E vai ficar aquele climão dentro do carro que, consequentemente, irá refletir na sua nota no final da corrida. Então evite. E se por um acaso o passageiro ele vier falar sobre um desses temas contigo, apenas concorde com tudo que ele fala. E ao final da corrida, você vai lá e avaliar mal ele. <risos> Sétima Preconceito. Pois é, esse é um assunto delicado. Mas ele entra sim nos 10 motivos que os passageiros avaliam mal. Pois, afinal, você está trabalhando com o público e, consequentemente, você vai pegar todo tipo de pessoa. Pessoas que são totalmente contrárias à sua ideologia. Mas você também não pode julgá-las dentro do seu carro. Você deve ser o máximo possível profissional, independente da religião, cor e raça. E assim, você sempre manterá a sua avaliação em alta e evitará de ser banido das plataformas, porque esse sim é um dos motivos que causa o um banimento em todas as plataformas, então tome cuidado. Oitavo, não ajudar o embarque de compras ou balas dentro do seu carro, como eu já disse, os passageiros estão sempre observando tudo o que você faz e qualquer comportamento fora dos padrões de educação já é um motivo para avaliar mal então não custa nada você fazer uma boa ação e ajudar a colocar os objetos dentro do seu porta-malas além de que isso pode te ajudar a ter uma boa recepção e consequentemente te irá te gerar corjetas no final da corrida seja sensato se você não gosta que outros utilizem o seu porta-malas recuse antes mesmo do passageiro entrar dentro do seu carro porque se ele entrar e tiver que fazer todo o esforço de colocar objetos dentro do seu porta-mala, sendo que você ficou apenas observando ele, você pode ter certeza que no final da corrida ele irá te avaliar mal. Ai, mas as tarifas estão tão baixas, a gente não pode oferecer um bom atendimento. Porque tá mais barato que o busão, nem motorista de busão oferece um bom atendimento. Meu amigo, eu tenho certeza que esse comentário eu vou ver aqui abaixo nesse vídeo. E eu só te digo uma coisa, os passageiros não tem culpa. Culpado são os aplicativos que estão fazendo dumping aqui no Brasil, o que está diminuindo cada dia mais as tarifas. Então não cobre do seu passageiro, ele que paga as suas contas, com o serviço que você presta a eles. Então pare para pensar meu amigo. Nono motivo não parar no local correto de desembarque. A corrida pode ter sido perfeita, ótimo embarque, boa conversa, mas se no final ocorrer um erro, pode custar toda aquela trajetória até ali. Então sempre pergunte para o seu passageiro, quando chegar próximo do local de desembarque, qual é o melhor local para parar o carro, que com certeza ele vai te indicar qual é o melhor local, e assim você evita de receber nota baixa por ter parado no local indevido. E por último, o décimo motivo, sujeiras dentro do carro, eu sei meu amigo, tem momentos que a gente está ali naquela correria e não tem como ficar toda hora olhando para ver se tem alguma coisa errada dentro do seu carro, isso é normal, principalmente quando toca uma corrida na sequência da outra, mas é muito importante você dar uma paradinha para dar aquela observada para ver se não tem nada de errado, porque se o seu carro tiver muito sujo tanto do lado de dentro como também do lado de fora, o passageiro pode te avaliar mal. Então toda vez que você desembarcou o passageiro, dê uma olhadinha, não custa nada, super rápida, faça o máximo possível pelo menos uma olhadinha rápida para não deixar sujeiras dentro do carro. E esses são os 10 motivos que mais causam a nota baixa de um motorista, infelizmente tem muitos passageiros que são de boa índole, entram dentro do seu carro, saem do seu carro e deixam do jeito que tá, avaliam bem o seu atendimento e tudo mais. Mas infelizmente tem aqueles passageiros que quando entram dentro do seu carro não vai com a sua cara ou também não gostam do seu atendimento e te avaliam mal. Então, o que a gente tem que fazer é o máximo possível para poder agradar a todos. Utilizando essas dicas que eu dei em todos esses 10 motivos, eu tenho certeza que você não vai mais ser avaliado mal. E se for, vai ser porque o passageiro acordou com a bunda virada para a lua. <risos> Mas vem cá, um desses 10 motivos que causam a nota baixa de um motorista você já fez de errado? se sim coloque aqui nos comentários o que você já fez de errado se você gosta de colocar um som alto lá com seu funk com seu gospel com seu forrozinho aquilo que você acha que você desagradou o passageiro coloque aqui nos comentários porque eu tenho certeza que a sua opinião também pode ajudar outros motoristas a verem que estão errando também e assim